Angela, da equipe web. Hoje eu estou aqui com a aluna Tainara e ela é formada em gestão empresarial. É, Tainara, o que o curso de gestão empresarial é, te ajudou para construir o seu produto, o seu negócio? Então, ele me ajudou no caso no planejamento, né? Porque hoje o grande erro das pessoas assim que começam, acho que simplesmente não ter a ideia e montar o negócio, né? não, tem que ter um planejamento, tem que ter um plano de negócio, então me ajudou essa parte estratégica, então primeiramente né, a área que eu estou atuando, o no nome da minha empresa é Natubeli, né, na área de cosmetologia artesanal, natural e orgânica, e trata de cosméticos sem aditivos químicos, né, com o objetivo de auxiliar as pessoas, tanto no tratamento corporal, algum problema dermatológico, físico, né, bem com esse objetivo. Ah, que bacana! E o curso de SI que você está fazendo agora também, ele te ajudou, está te ajudando para lançar os produtos? Como é que está sendo você essa experiência? Sim, está me ajudando no caso dessa é, conhecer esse universo, porque como eu não tenho estabelecimento físico, é, eu trabalho através das redes sociais, né, com o WhatsApp, Instagram, tá, né, Facebook, com encomendas, então a conhecer o público-alvo, a poder a conhecer esse universo. Até a minha logomarca foi através das aulas que eu aprendi, né? Então, conhecer essas ferramentas, né? Pra gerar conteúdo. Muito bacana! Então, é, você tem mais alguma coisa que você queira falar assim, sobre o curso? É, que você queira acrescentar? Ah, no caso, é, além, como eu falei, né? Do planejamento, é, me auxiliou bastante na geração de conteúdo porque como eu não tenho esse contato físico com o cliente então, eu tenho que elaborar conteúdo para as pessoas saberem qual é a diferença. E, afinal, qual é a diferença dos produtos tradicionais no meu, né? Uhum. É realmente essa questão de saúde, da preocupação, são produtos funcionais, não são só um cosméticos para beleza, São servem como tratamentos, né? Então, a gente sabe que isso já está expandido lá fora, e aqui a gente ainda tem essa dificuldade, tá? Passo a passo, no caso, né? Uhum. Então, é trazer saúde, produtos funcionais, portáteis, o um consumo realmente consciente. Né? Certo. Aqui você tem o quê? Olinhos, chão... e, é, então, tem que? óleo champs Então, aqui eu tenho o Demaquilante, uhum. que é, um, é uma tecnologia que já é existente nos Estados Unidos, que é a limpeza óleo, que é a química, né? Óleo retira óleo, né? pré-shampoo que é um tratamento de humectação né para todos os tipos de cabelo óleo de massagem para quem tem problemas com artrose, artrite, né, dores né tônico facial sabonete aí alguns produtos específicos que é através de comenda. É, tá ah, certo. Então agora se você puder convidar o pessoal para seguir suas páginas. Então, você... eu gostaria de convidar todos, né? O pessoal da Fateca, todos que estão acompanhando, é, visitar as minhas redes sociais. É na Tubele Cosmetologia, no Instagram, Facebook. É, tem geração de conteúdo, informações mais sobre cada produto, o que ele faz, né? É isso aí, pessoal. Então, até. Já já! <laughs>